Fala se escuta da na área para desta vez mostrar para vocês que não melhorou ou se melhorou, né? No caso, a galeria de tiro do da Sex Five, dos MR da Sex Five, galera. Depois da melhor do ping, né? Eu vou abrir minhas coisas que eu ganhei, né? Fiz uma porrada de missão e ganhei essas besteirinhas aqui, tá ligado? E vamos ver como é que sai, né? Se eu vou ganhar alguma coisa decente. Tenho dois cartões de acesso para abrir. Né? Eu gostei de deixar em vídeo para ver como é que é da minha sorte ou o meu azar. E eu não vou abrir as balas de, de platina, porque, quer dizer, prata, porque só vem merda. E não liga eu só tenho pouca pra, pra, é, bala de platina, porque realmente eu não faço. Eu nunca vi vantagem em fazer Nightmare aqui. Mas vamos lá, a bala de ouro. Eu tenho um padrãozinho. E como... Ah, esse aqui é bom. Um. É galera, tá uma bosta do mesmo jeito, meu deus do céu. Agora vamos lá, bala de platina. <risos> ah, meu pai do céu vamos lá, nossos cartões, mas antes galera, eu gostaria de abrir isso aqui logo, porque... ah, deixa eu abrir isso aqui, isso aqui, não, cadê? aqui, pronto, são esses três itens que dão, tem aquelas caixas de, de surpresições, eu não sei que porra é, que isso é bala de ouro, bala de platina, eu acho que é mistura então, vamos ver. meu deus do céu, meu deus do céu, veio... <risos> dispositivo de Gold, <risos> só o um lixo, pronto, agora faltando só as caixas, quer dizer, os cartões, primeiro cartão, meu Deus do céu, segundo cartão, é galera, tá um ridículo ainda a probabilidade, viu? tá muito ruim mesmo ainda, mas se você é como eu, aproveite e aproveite agora, só se for agora, vá nessa enquete que estará o link na descrição aí, e vá votar para que o Diego Wilber jogue a ideia na cabeça dos GMs, que precisa melhorar essa galeria de tiro, sim, precisa sim, e aproveite para também botar uma outra coisa que você queria para o servidor, mas eu acredito que se a galeria de tiro melhorar, galera, se tivermos uma probabilidade melhor, vai ficar muito melhor para a gente, viu? porque a graça do jogo é você ir no PVE, você juntar suas balas e ver ganhar itens né, que você normalmente não teria comprando cash. Valeu, seus putos. Abração.